Só quero lembrar ah, ah, ah, ah, dos momentos de amor oh, oh, oh. ah, São lembranças e momentos eu marquei you acabou oh, oh, oh. só quero lembrar do movimento de amor oh, oh, oh, oh. Ah, era aí para eu vi. primeiro na base